Toda a movimentação que meu partido teve foi declarada na prestação do SPCE, pois só movimentamos Fefec. Não preciso prestar essa informação novamente, não é? Infelizmente precisa. Precisa informar tudo o que foi feito no SPCE, vai informar tudo novamente no SPCA. As documentações que você juntou lá no SPCE ficaram no SPCE, lá naquela mídia que você levou para... Ou não levou ainda, né? Porque os prazos estão suspensos. Parêntese. Tem notícias sobre a suspensão do prazo de entrega da mídia? Não. Não tem notícias, mas vocês podem combinar com as chefias de vocês cartorárias... É, que se eles estiverem recebendo por e-mail, ou ainda presencialmente, em escalas, vocês podem fazer essa entrega. Não há proibição. Muita gente acha que a entrega da mídia das contas eleitorais está proibido de entregar agora. Não. Essa medida só foi tomada para evitar aglomerações em razão da pandemia. Mas se você, inclusive porque é vantajoso, é interessante para os cartorários receberem logo essas mídias, para tocarem esses processos adiante. Senão, fica tudo parado sobre o Estado. Então, se vocês estão com essas mídias aí, já conversem com as suas chefias cartorárias para ver se, de que forma que eles recebem para agilizar o trabalho. Então, voltando, tudo aquilo que foi declarado no SPCE... Deve ser declarado normalmente no SPCA, juntando todas as documentações, informando todas as mesmas coisas, enfim, é a vida. Ela não é fácil e é assim que ela é. E vamos encarar e fazer, começa logo para acabar logo, que assim a gente faz bonito e cumpre a regra. E torce para a mudança logo desses sistemas aí desgastantes, porque vocês ainda têm o de vocês o sistema contábil e mais aquele monte de outros sistemas das obrigações acessórias que vocês têm que administrar.